Tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje mais vídeo slime, né, Lu? É minha gente Shampoo e papel higiênico Então a gente já picotou o papel E agora vamos colocar shampoo E dissolver A gente usa esse daqui, né, mas você pode usar de outra marca É, pode ser de qualquer marca É porque esse aqui é mais grossinho, né Lu? É, a gente gosta desse pra tudo Pra fazer nossos slimes Então a gente vai, vai, vai Dissolver o papel e volta já Bem, pessoal, já tá todo dissolvido. Agora a gente vai botar glitter. Porque a gente nunca mais botou glitter no, no, no, nas nossas slimes. Vamos botar glitter. Fica um bem bonito, né? Ficou bonito. É. É Pronto, a gente bota já. Bem, minha gente, nessa parte a gente vai, vai colocar uma colher de cola. Vai precisar de cola, mas... É uma slime grande e econômica, porque foi só uma colher de cola e vai ficar uma slime grande. Vai misturar e volta já. Bem, minha gente, é hora de botar o bicarbonato. Um pouquinho. E o água bo... boricada. vai ficar mexendo, eu volto já. Então, minha gente, vamos colocar na mesa e ficar manuseando. Então, como vocês estão vendo, é uma slime grande. Apenas com uma colher de cola. Então, tá aí. Ela não, não tá mais grudando na mão. Olha se dá o um clique, Luiz. Talvez não dê o um clique, porque... Dá o um clique, ó. Ela ficou fluffy. É, ficou floff slime. Então deu super certo, né? Shampoo, uhum. papel higiênico, uma colher de cola, borax e bicarbonato. Então é isso. Vamos mostrar mais um pouquinho. Olha só, ela esteca. Não gruda na mão. Então é isso, pessoal.